Olá! Tudo bem, pessoal? Finalmente estreou a nossa série Como era gostoso o meu inglês? Eu já expliquei no Reels, ou Cenas, se você preferir. No Stories, ou Histórias, né? O que que acontece? A comunicação, ela se apropriou de muitos termos em inglês. Então, por isso, nós vamos aqui desmistificar, explicar para você como é que funcionam cada um. Você já deve ter ouvido falar em tudo que é lugar, mas ninguém te explicou. Você ouvia falar, nossa, briefing. Hoje o tema é briefing. Então se fala, briefing? O que é briefing? Mas como assim? E, e, como é que é isso? É um palavrão? Você xinga a pessoa? Vai, vai Não vai tomar seu briefing não. Vai ver se meu briefing tá lá na esquina. Mas não é isso. Briefing é a primeira conversa que você vai ter com... Agência de publicidade, por exemplo. Você se reúne com algumas pessoas da agência, conversa, explica um pouco como é, que é a sua atuação na área, passa os dados da sua empresa, fala dos seus concorrentes. É um pouquinho psicólogo, tá? Então, não estranhe de você emendar com outros assuntos que tenham a ver com o seu negócio. Tudo bem? Então, concorrência, clientes a área de atuação sua, como é que funciona, como é que não funciona, se funciona remotamente, se funciona com um centro logístico, enfim. Vai ser tudo decupado com essas informações reunidas. A agência vai elaborar um documento, que é o briefing. Com tudo isso, vai ser direcionado para o objetivo estabelecido após essa conversa. Dessa conversa que a agência tem com o cliente e muitas vezes surgem ideias para auxiliar na criação dessas peças ou também aparecem outras opções que só afloram em alguma informação que muitas vezes o cliente nem percebeu que é vital para atingir o objetivo desejado. É super importante, isso a gente ressalta inclusive com os nossos clientes, mas isso todo mundo faz na área, é importante que o cliente seja 100% honesto. Responda tudo com franqueza que é perguntado no briefing. Se não, o briefing é comprometido e a estratégia idem. Agora, em muitas outras profissões, o briefing ele tem outros nomes. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, ficha do paciente para um médico. Não é uma espécie de briefing? Agora, quando o teu carro tem algum problema, você vai pro mecânico, leva ele. A primeira coisa que ele vai perguntar o que, que é? Qual o problema? O que que aconteceu? Você vai passar uma espécie de diagnóstico. Que olha, tá fazendo barulho aqui, assado, tem uma coisa que, tá que... parece que tá quebrada, tá ali perto do pneu, tá a direção que não funciona muito bem. Isso é um briefing. Na área que você trabalha, como é chamado o histórico de informações? Comenta aqui embaixo. Então, briefing é, na verdade, um histórico de informações sobre o seu negócio, a sua empresa. Tá esclarecido? Agora não, tem mais, não pode mais xingar de briefing não, viu? Agora você sabe exatamente o que é briefing. Então, nos vemos no próximo capítulo. Um beijinho e até mais. Tchau!